Eu não preciso nem repetir. Ainda o que não quis, ele, ele, se ele, o senhor não quiser eu repetir, eu coisa. repito. Ele disse que ela não mereceria ser estuprada por ser uma pessoa feia. O senhor acha que... Ele é assim, só, é só não falou isso. É só o telespectador olhar no, no tá YouTube. Gravado. Entra no YouTube. O, o, o, entra cara, no YouTube. Vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Ele disse que você não merece ser estuprada. Ainda que ele falasse as coisas mais bárbaras possíveis, qualquer deputado pode falar as coisas mais bárbaras possíveis e não ser punido